Bom dia, meus amados. Então, as mensagens que precisamos passar são sempre mensagens de esperança, de confiança, de fé, de certeza de que tudo está realmente indo. Maravilhosamente bem, neste momento final da transição planetária, um acontecimento muito importante que proporcionará a ascensão das almas, ao menos uma grande parte das almas encarnadas aqui neste planeta Terra. Hoje eu trago para vocês um tema, é difícil a gente dar um título para um tema, às vezes bastante diversificado, né? mas vamos tentar resumir aqui um assunto sobre o tempo, o tempo que se esgota agora, é como um jogo né? que está para finalizar, um jogo de futebol, que tem dois tempos de 45 minutos e nós estamos no segundo tempo, nos 44 minutos. Né? Estamos lá, no. depois tem alguns descontos, alguns acréscimos, mas esse tempo se esgota. Esse tempo dos 44 minutos do segundo tempo, ele aconteceu já a partir de 2012. Então, estamos neste minuto final. Comparando, claro, 2012 até hoje, temos já 10 anos. Mas, é, para o tempo do não tempo, como é o universo, vamos considerar um minuto, né? E estamos nesse minuto final, mas não sabemos exatamente quando que vai soar a campainha do fim, né? o, o apito final do juiz. Teremos alguns acréscimos, obviamente, mas. Também não serão muitos, né? Por que, que o tempo se esgota? Porque está dentro de um plano divino para os mundos, né? Todos os mundos, eles estão em constante evolução. E a Terra é um planeta primário, né? Na periferia de uma galáxia, então, um planeta de terceira dimensão que está agora fazendo a sua Primeira, passada para uma dimensão superior. Como já dissemos, ela adentrou uma oitava na galáxia, né? E essa uma oitava, ela permite, então, agora uma energia mais elevada, uma incidência de luz gama ou fotônica mais acentuada. E por isso também é chamada de a Era da Luz. Bom, para entender a era da sombra, a era da luz, basta que alguém de vocês já tenha vivido a experiência de um tempo de não energia elétrica dentro da casa de vocês e depois quando veio a energia elétrica, né? Uma diferença incrível. E é o que nós estamos vendo agora neste planeta, o final de um tempo. Esse final foi anunciado pelo próprio Cristo há dois mil anos foi muito anunciado por grandes mestres. Enfim, nós sabemos disso, mas a resistência na mudança ou a incredulidade de que as coisas se prolongariam indefinidamente sempre fizeram com que todos nós fôssemos acreditar que esse tempo estaria muito distante. Mas, como se diz, dizia antigamente, se você quer que o tempo chegue, marque uma data, ela vai chegar. Mesmo que não haja tempo e datas no universo, há um movimento, e esse movimento trouxe no presente instante, ou no agora, uma situação de ascensão de almas e de transição do nosso planeta. Obviamente, dentro desse movimento, há ainda muitos interesses. Se o Criador determinou um processo evolutivo para os mundos, sabemos que em algum momento do passado longínquo, é, superalmas, denominadas de anjos, né? que tinham o poder, sempre tiveram, e todos têm né, nessa condição, o poder da criação, resolveram experienciar a separação da fonte e criaram os mundos ditos de não-luz ou mundos de sombras. É, obviamente que nesses mundos de não-luz a primeira coisa que começou a Desaparecer foi o amor As vibrações mais elevadas Porque o que mantém o amor, as vibrações elevadas É aquela centelha divina que está sempre acesa Como um fio de energia ligado num poste numa rede elétrica Que é quando se quiser só apertar o botãozinho e a luz se acende, né? os anjos caídos, eles criaram os seus mundos sem essa centelha, sem essa luz, sem essa, esse amor e eles passaram a viver como aqueles animaizinhos que vivem no fundo dos oceanos sem conhecer a luz, sem saber mais da luz perderam a cor, né? porque sem luz não há cor, viveram uma experiência opaca. E passaram a ser seres frios, sem emoções. Mas eles gostaram do jogo. Tanto é que não querem mais voltar para a luz. Invadiram galáxias, é, universos e... Como diz a, a parábola do filho pródigo, o bom filho pode se perder em algum momento, mas ele um dia vai voltar para a casa dos seus pais. E quando cada filho perdido volta, é sempre uma festa. Porque o amor de pai, o amor de mãe, o amor de quem cria, de quem gera, é um amor sem medida. E o Criador disse, basta, chega de aventura, é hora de voltar para casa. Mas e as conquistas na escuridão, como é que fica? Não é fácil fazer mudanças. Então, há alguns milhões de anos, é, houve um, não, não uma guerra, uma caça, mas uma tentativa de trazer essas entidades para a luz, e elas, não, não, não aceitando esse, esse convite, invadiram outros territórios, outras galáxias, como fugitivos. Né? E tomaram conta de tantas galáxias, tantos universos, mas foram sendo encuralados, porque às vezes é preciso assim, que um pai seja um pouco duro com seu filho, que não quer andar na linha. né? Você faz necessário uma corrigenda, como se diz por aí. Perseguidos fugiram para nossa galáxia Via Láctea, e daqui também foram cercados para que eles pudessem retornar, mesmo que fossem um pouco forçados, né? se refugiaram nesse braço de Orion que é a periferia da galáxia, e mais recentemente vieram para o nosso sistema solar e, finalmente, se refugiaram na Terra, no nosso planeta. O planeta Terra parecia para eles o o porto seguro, fizeram as modificações do eixo magnético, inclinaram um pouquinho esse eixo para que a luz fosse menos incisiva ou mais escassa, né? aqui nesse recanto, para que eles pudessem ter o seu domínio, porque quem gosta da escuridão não, não aprecia a luz nunca, né? isso é óbvio cercaram a terra também com certas grades magnéticas impossibilitando a entrada de seres de luz para que eles pudessem aqui se sentir seguros e tomaram a humanidade como refém adotaram mecanismos de mudanças mudanças biológicas né? fizeram umas modificações genéticas, transformaram alguns humanos em híbridos para que eles tivessem o perfil do comando, já que essas entidades não, poderiam, não podiam encarnar. Elas são extrafísicas, elas não têm a permissão para encarnar. Então, eles criaram essas modificações, essa genética Através do hibridismo criaram os humanos com a mesma característica deles, com o mesmo objetivo, com a ambição, sangue frio, desejo incessante de poder, de comando, e que para se manter no posto não sente nenhuma dor em exterminar outros irmãos, comunidades inteiras, países inteiros porque o que importa para eles é sempre o comando e foram tomando conta e durante os milênios hoje estão nesse comando total antigamente se dizia assim, cada pedra que se ergue tem formiga embaixo dela eu diria que hoje a terra chegou num ponto que aonde tinha um poder tinha a intercessão tinha a intromissão desses seres da não luz através dos seus representantes cada representante encarnado ele foi preparado geneticamente com o tempo e ele recebe estímulos estímulos é, energéticos constantemente, então ele está sempre em atividade, mesmo quando ele dorme, ele é levado em espírito, em alma né para os redutos da escuridão, e lá ele é instruído, orientado e ao acordar de manhã ele está cheio de ideias malévolas né? para pôr em prática, está sempre assim, é uma coisa fantástica né? e quando chegou os 44 minutos do segundo tempo, que foi em 2012, a Terra e o Sistema Solar entraram definitivamente dentro da faixa chamada Cinturão de Fótons, aonde existe uma incidência de luz muito grande. E quanto mais para dentro se está indo, mais luz e essa luz começa a modificar a energia desse quadrante da galáxia, né, do planeta Terra. Com o aumento da luz, os seres que se escondiam na sombra começaram a ser vistos. É como sempre dizemos, né? a sujeira, para ser tirada de um ambiente, é preciso que se veja. E para ver a sujeira, às vezes, é preciso a luz. No escuro não se enxerga quase nada. começaram a ficar descoberto e começaram a se mexer, né? porque o prazo, o prazo começou a chegar para eles também. Então, eles tinham uma agenda a seguir e essa agenda era para 2050. Quando eles viram que a coisa começou a ficar difícil para o lado deles, eles, eles recuaram a agenda para 2030. E agora, há uns anos atrás, apressaram ela e transformaram em 2019. Colocaram em prática as suas, os seus planos diabólicos. É aquilo que nós vimos e quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, consegue entender isso. Apressaram a sua agenda. Não vamos aqui... Falar hoje da agenda, porque se eu não falei, talvez um dia ainda vou falar, mas hoje eu não vou falar da agenda Que ficou, na verdade, 2030, mas ela se adiantou para 2019 Que era um plano realmente demoníaco Vamos falar do jogo, porque agora o jogo está realmente pegando fogo, como se diz, né? Foram retiradas todas as entidades não físicas do plano da Terra nós já falamos isso desde 2019, 2020. E a limpeza agora, a partir do ano passado, final do ano 2021, início de 2022, começou na crosta da Terra. Significa que a limpeza está sendo feita agora entre esses encarnados. E quem está sendo varrido serão os híbridos, né? Serão removidos Todos. Então o jogo está sendo jogado, celeramente, cada um está dando o seu máximo, de um lado a luz que está fazendo a limpeza, porque é preciso, do outro lado a sombra ou a não-luz que resiste, resiste com unhas e dentes, como a ferra coada, não quer se entregar. Durante esses milênios ou milhões de anos, muitos da não-luz aceitaram a, a, o convite de retornar para casa e ser acolhidos novamente né, na luz. Mas aqueles que não querem, nunca quiserem, não querem nem agora também. Porque eles não, já não quiseram antes, não vão querer agora. Né? Vão resistir até o final. Até morrer. Né? Até desaparecer. Até simplesmente se deixar realmente vencer, porque não tem outra alternativa mais, e não que uma alma vá morrer, mas neste caso, elas vão ser dissolvidas no solo Central Cósmico. Todas as memórias, todo o aprendizado, todas as vivências, experiências vividas até aqui serão dissolvidas, serão apagadas, e aquela a alma, mesmo que está encarnada hoje como híbrido, será transformada lá no seu princípio. É como descascar uma fruta e depois comer a polpa e sobrar o carrocinho, a sementinha. Vai sobrar a sementinha, a semente, o átomo, a semente, a centelha divina. Vai sobrar, vai começar como se fosse um espírito criado agora. Essa, essas almas é a última tentativa de recuperação, porque não houve outras maneiras. Claro que nem todos os encarnados que estão nos comandos, que são associados à não-luz, serão removidos ao Sol central. Depende do grau de consciência de cada um. Alguns vão para planetas onde viverão como larvas, né? em planetas, como eu já disse em outras épocas, né? planetas irrespiráveis, que terão que viver de forma primitiva, como larvas, embaixo da terra, onde conseguem sobreviver. Né? Outros vão para planetas prisões, onde são únicos lá e não podem sair, vão se degladiar, vão se atacar uns aos outros, até aprender pela dor, que o amor é a única o único caminho. E aqueles que estão, então, abaixo e que não estão prontos, que são almas sem aprendizado, alunos dessa escola, que não tem nada a ver com essa questão dos anjos caídos, aí serão, sim, levados a planetas onde continuarão o aprendizado como aqui. Não tem nenhum castigo para eles, apenas um tempo, uma moratória para que se recuperem e consigam aprender as suas lições. Quando nós falamos do jogo, falamos do jogo daqueles que têm realmente o tabuleiro na mão, que fazem o, o, as regras e estão jogando. São aqueles que querem continuar comandando a Terra. Então esse jogo está sendo jogado, mas está no seu final. E nós já vemos lá adiante, porque quando você vê a, a situação de uma forma mais alargada, como se diz antevendo um pouco o futuro, a Agenda 2030 está morta. Não há nenhuma chance dela ser implantada. Por isso, vamos deixar de acreditar nas notícias, porque as notícias são pagas para serem ditas, para tentar, através do medo, prolongar esse jogo não vai ter chance, mas se nós demos um pouco de tempo, é como um juiz, ah, vamos até os 48, ah, dá mais um minuto vai aos 49, depois ah, dá mais um minuto vai aos 50, não, não é preciso, não vamos dar esse tempo, não, é uma perda de tempo, porque o jogo já está resolvido, o final já está sendo dito, já está marcado lá o que vai acontecer. Aí eles tinham criado uma tal de nova ordem mundial, né, pra que era o que eles queriam, o comando. Tentaram de todas as formas, que eu também não vou ficar aqui perdendo o meu tempo e dizendo, porque eu já escrevi tantas vezes, e vocês que são inteligentes têm noção do que, que é que eles queriam de fato. A nova ordem. E até diziam, né, depois da pandemia haverá o novo, virá um novo normal, é, pode ser um novo normal, vai vir um novo normal, mas não do jeito que eles queriam, é do jeito que a luz quer, porque a luz é sempre luz, onde ela se faz a sombra simplesmente deixa de existir, sem nenhum esforço, a luz não precisa enfrentar nada, basta simplesmente ser, se impor, se fazer, então, essa nova ordem deles também está morta. Vai vir uma nova ordem, sim, mas uma nova ordem da luz. Porque a Terra vai ser um novo planeta, um novo tempo. O próprio Cristo dizia, né? um novo tempo surgirá, um, um tempo de luz, sem dor, sem sofrimento, onde a humanidade realmente vai conhecer o Jardim do Éden, que a Terra foi criada para, para ser esse Jardim. Esse comando, a gente já falou também, era um comando reptiliano, draconiano, arconte, enfim, várias raças que vieram fugidas. Esse comando também acabou. Na medida que as entidades não físicas foram removidas, os encarnados perderam a orientação, pararam de receber ordem. É como os soldados que estão numa guerra, eles recebem ordem de um comandante. Tem um comando. Se o comando deixa de existir, os soldados não sabem mais o que fazer. Eles vão continuar atirando, mas qualquer direção serve. Não tem mais um objetivo. Ficam como baratas tontas. E hoje esse comando reptiliano híbrido da Terra não passa de um punhado de baratas tontas. O bom observador enxerga isso perfeitamente, não precisa ninguém dizer. Mesmo que alguém queira dizer o contrário, não tem como não ver esse bando de baratas perdidas, tontas, andando em tudo que é direção, uma se batendo contra a outra e Vai ser um, uma festa, como se diz, o final do jogo, né? Para quem está na, na torcida da luz, já pode começar a comemoração. O comando reptiliano acabou. Então, o que nós dizemos assim, não vá para a torcida... Não vá para a torcida daquele time que já perdeu. Você tem que ser inteligente. Você estava no time da luz, ou pretendia estar, ou sempre desejou estar no time da luz. Por que, que agora vai se misturar com o time dos perdedores? Olha, é um é minuto final do jogo. Não dá para ser bobear, como se diz, né? Qualquer deslize agora é crucial. Mantenha a tua luz. Você veio para fazer isso. Você está aqui nessa terra para encontrar a luz dentro de você. Você é a luz. Por que, que você vai querer agora jogar no time da sombra? Seria um uma perda incrível, né? Irreparável. Olha bem quem é quem é que você vai apoiar agora nesse minuto final. Muitos achavam que o time da sombra era os da luz. Porque a consciência limitada, ela confundiu muito as pessoas encarnadas, as almas encarnadas. Porque era um aprendizado. Identificar quem é quem. Se eu não identifico aquele que tem a energia que eu quero ter, eu vou acabar me misturando com a energia daquele que eu não quero ser. O que, que você quer ser? Você quer ser luz de verdade? Ou ainda joga pelos seus interesses? Ah, porque se eu ficar naquele lado, eu vou ter essa vantagem, vou ter isso, vou ter aquilo lembre-se que as sombras vão desaparecer quem escolheu o lado da sombra vai desaparecer junto vai sumir dessa terra, desse planeta não volta mais aqui vai para um planeta de provas e expiações vai continuar o jogo vai começar de novo, do zero a zero não aprendeu? volta lá para o primeiro ano não aprendeu a lição? Repete a lição. Não é assim na escola? A Terra é uma escola. Foi uma escola até aqui. Então, independente de tudo, não escolha pelos interesses individuais, particulares, Olhe, olhe o macro, olhe o todo, veja com uma, um olhar ampliado, olhe lá adiante, veja onde você quer chegar, não o que você quer agora, nesse momento, Ah, agora eu preciso... Preciso de um cargo importante, quero crescer na vida, quero ser famoso, quero, ter a, quero ganhar o jogo, então eu vou pegar aquele bruto. Aquele que bate mais, aquele que enfrenta, aquele que é pesado. Mas será que ele vai ganhar o jogo? Não vai. Vai ganhar, é. para ganhar o jogo não precisa força, é estratégia, inteligência, é consciência. É um jogo pensado, a longo prazo. Não é um lance que define o jogo. É a soma de todos os lances. Você veio para ser luz? Não perca essa oportunidade. Eu sei que você que escuta esse áudio, escuta porque você já tem a tua luz acesa. Eventualmente você esqueceu dela, mas você tem. É uma pena que aquele que precisaria ouvir, não vai ouvir. Mas esse não tem ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, vai se fazer o quê? Vamos ter compaixão. É a única coisa que podemos fazer para essas outras almas que escolheram outro caminho. O tempo se esgota. São os últimos lances deste cenário, né, chamado Planeta Terra. Os próximos anos serão os próximos segundos deste jogo. E você ainda tem um pouquinho de chance. Se não escolheu a luz, ainda, ainda dá para escolher, mas o apito já está na boca do juiz. A qualquer instante ele vai dar a soprada, afinal. Portanto, o tempo se esgota rapidamente. Por isso, agora. Eu vos deixo com um grande abraço de luz para cada um. Namastê.